A palavra, vereador Daniel Tijo. Primeiro, queria agradecer aos integrantes da comissão, sou a presidência do Rafael, também o Davi e também o Ivan, é, pelos debates que nós tivemos é, para poder ter a aprovação no âmbito da comissão. A gente conseguiu ter um debate rico. Queria fazer um comentário né, da importância desse projeto. Existem turismos e turismos. Existem municípios é, que a gente conhece, já devem até ter visitado, em que o turismo, ao invés de melhorar a qualidade de vida, piorou a qualidade de vida do local. Um turismo que é feito de qualquer maneira, que acaba estimulando é, o aumento de uso de, de drogas, ou de prostituição, e coisas do gênero. Então, é, eu fico muito feliz, se acaso hoje nós aprovarmos em primeira votação, e na próxima sessão em segunda, é, a criação de uma política municipal de turismo de base comunitária, porque Caldas, com isso, ela faz uma afirmação sobre um tipo de turismo que a gente quer ter aqui. E que tipo de turismo é esse? É um turismo que valoriza e parte da cultura local caldense, que respeita a nossa cultura, que é definida pelos nossos bairros, na zona rural, na zona urbana, na zona urbana, que é definida pela nossa forma de viver, nossa forma de preparar o alimento, e é um turismo que a gente chama também de um turismo de experiência. O que significa aqui? Quem está vindo para cá não está vindo para se impor sobre Caldas. Se a gente tiver um turismo de base comunitária, quem vem para cá vem para viver Caldas. Conhecer os métodos tradicionais de produção da zona rural, conhecer a nossa forma de fazer o doce, o nosso artesanato em palha, a nossa produção do café vulcânico, entrar numa adega de vinho, ajudar a colher a uva na época da produção nas parreiras, participar de uma festa, de um mutirão, de uma pamonhada, participar da produção de queijo numa uma casa, ver como se dá o cuidado é, do gado e outras iniciativas, sem falar no turismo de experiência ecológico conhecendo as nossas belezas naturais e as nossas dezenas de cachoeiras. Eu acredito que, com a forma como tem se dado um conjunto de projetos de lei, tanto do Executivo como do Legislativo, somado com o fato de que a gente tem alguns projetos em execução aqui no nosso município, em particular, nós temos o projeto da Aliança em prol da APA da, da Pedra Branca com relação ao turismo de base comunitária e agroecologia, temos o projeto Visite Caldas, do CONCEP, temos o Descubra Caldas, que é uma iniciativa maravilhosa da Prefeitura. Tudo isso se somando, e a gente tendo uma política municipal de turismo de base comunitária, a gente está traçando um futuro em que Caldas se reconcilia com a sua vocação, a sua vocação histórica. Que, na minha opinião, foi deixada de lado nos últimos 30 anos e me parece que a gente pode agora retomar e valorizar daqui para frente. E eu tive uma informação muito legal essa semana, semana passada, né? Que passou. É que o GT, para regulamentação da lei estadual do turismo de base comunitária, está avançando. É, no âmbito da Assembleia Legislativa, em diálogo com o Poder Executivo Estadual, porque, não sei se vocês sabem, já foi sancionada a lei estadual, da política estadual de turismo de base comunitária, e esse GT está construindo os mecanismos orçamentários para poder promover o turismo de base comunitária nos municípios que tiverem a política. Como Caldas está indo na frente, nós estamos juntos de poucos municípios, são outros sete que já têm, isso significa que nós teremos boas chances, se Deus quiser, até mesmo no início do ano que vem, da gente ter recursos orçamentários para apoiar e fomentar o turismo de base comunitária no nosso município, graças ao fato de a gente ter essa política municipal. Agora caberá a nós, em diálogo com o Poder Executivo, talvez uma espécie de um GT parecido, fazer a regulamentação de programas e ações que poderiam ser feitos dentro da política. Porque, como já dito né, na comissão, essa política ela é de princípios, ela orienta diretrizes, agora a gente tem que transformar isso em programas e ações com orçamento próprio do nosso município. Então, se Deus quiser, se aprovarmos hoje e na segunda votação, na semana que vem, estaremos dando um passo muito importante para institucionalizar e formalizar uma decisão caldense de apostar num futuro em que a gente possa ter a conservação da nossa cultura e dos nossos patrimônios ambiental e cultural. Muito obrigado. Em primeira votação em Globo, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por sete votos.